Agora tá ficando cada vez pior, e a idade tá chegando, então, criar pouco só. É igual o Dárcio falou, criar pouco. Então, eu tô com ele também. Mas você é um é. jovem, rapaz. Você ainda tem muita linha não, pra queimar, meu garoto. é nada. É nada. 64 anos já chegou, Zé. viram agora. você é louco. Pois Até é. o braço já não tá... viu, Zé? Até o braço não tá levantando mais pra pegar as gaiolas. Tá é difícil. <risos> Ai do céu. O braço, que... Se só for o braço que não tá mais levantando, tá tudo bem, poxa. <risos> é, é. Não, mas é só o braço mesmo. <risos> é. É. Tô pegando com a esquerda agora as, as gaiolas. Mas tá pegando, tá pegando. É, ainda dá certo. É, porque tem gaiola que tá mais no alto, né? Nas parteleiras. Você uhum. tem que pegar lá em cima, então fica mais difícil. Aí tem só com a esquerda, mas no começo foi difícil, viu, pai? Uhum. pegar alguma uhum. vez cair algumas gaiolas ainda, Ih, mas era um saco. Mas ainda, tá, tá mas ainda atualmente você ainda é comercial, uhum. né? Atualmente você ainda é comercial. Não, já, ainda. Ah, eu, eu já tirei todas, já sai, zero, eu já tirei todas as notas no nome da minha mulher. Já estou zerado lá. Não tem mais. Só tem algumas que eu estou é, passando para alguém. Já doei uns passarinhos para turma aí no dia que eu fui na, na pae, paeira do Lua. Eu levei até uns passarinhos para ele lá. Você levou até lá, pro nosso e... amigo, né? Um nosso amigo em comum, o Messias, né? Ah, dei um macho para ele que é da raça Soberano ainda. É, o Fala Mole para ele. Um parceirinho que deu Fiotebão, Fiote tá dando Fiotebão? Fiote Então eu passei para ele, que deu Lenda Abençoada, que ia ser campeão brasileiro se não tinha morrido. Ó, oh, tem uma assadura, né? Tem uma garota aqui falando aqui, é uma tal de Sheila Condo. Orgulho é. você, papai! <risos> Essa é a mais velha Olha só, ela tá aqui toda orgulhosa aqui Colocando o um coraçãozinho assim É lindo, né rapaz? Oxô, ô, ô, é. você é um orgulho rapaz, Para todos, para todos que te conhecem Para todos que já tiveram do, Dos seus curiosos, das suas raças Rapaz, é muito A raça que você já soltou Durante esses longos anos de vida Que você criou, né? Muitas raças, né? Exato. Deixa eu te fazer é, uma pergunta Para você me colocar é. aqui qual foi fora o soberano que todo mundo sabe já, mas qual foi um outro curió que lhe deu muita, mas muita alegria e que lhe fez muito feliz aí? Fala para nós aí uma raça fora o soberano aí que lhe trouxe muita alegria. Eu acho que foi o pilão, né? O pilão. O pilão é um passarinho que deu bastante resultado também, mas só que ele parou de encher muito cedo, né? Não sei se é é por causa da genética dele, porque o canarinho o canarinho parou de encher também, que era do Valdir de Ourinhos. E não sei se carregou a carga genética a mesma coisa também, parou também. Criei muito pouco, mas é um passarinho que tinha muito futuro para frente. Ah, tinha o Melodia também, né, que era da Raça Soberano já, também deu bastante resultado. E tem o Carinhoso, zero é, Carinhoso também, né, que é do meu primo, também que que deu resultado, mas ele esse parou né, de criar. Esse carinhoso aí é, é, é, é da raça do soberano, não é? É, soberano, soberano em pauta oito, Zé. Sim, mas soberano esse, esse curió, esse curió aí é um, é um soberano ainda, um soberano vivo ainda, ele tá vivo até hoje? É, tá vivo ainda, Zé, tá vivo, mas meu primo parou de criar, tá encostado, mas ele, ele tem um, ele tem, ele tem uma, um carinho para aquele passarinho lá, mas ele não sai de jeito nenhum de lá. Rapaz, que coisa, rapaz. É. Ele não cria com esse com... pássaro? É, eu tô com o um filho dele, que ele passou pra mim a temporada passada. E tirei até um passarinho, até bom. dele lá. É, só foi o único só que eu tirei também. Agora, esse ano aqui, eu vou tentar os criar. Eu tô com muito passarinho macho, rapaz. Tô com demais. É, só que em casa eu tô com. Ó, o vai e vem. Tô com o Curió do Jalinho. O Abudai lá dele. Abudai chama ele, é e tô com um o estrelado Estrelada Barra que é a raça do Estrelada Barra lá do, do, do, do Coite lá que ele pegou lá do Santa Catarina e tô com mais um do Tião do Galo aqui tô com quatro passarinhos para fazer galado ainda também, que nem mexer com eles só esses quatro já <risos> pra mim ia sobrar fora os outros que tá lá em cima é, e tem um passarinho que esse, o ano passado eu tirei uns um filhos deles é, e vai dar resultado lá um curioso Santa Catarina também, chama Santa Helena. Eu tirei dois ciotes dele, os dois primeiros saíram cantando por 60 dias. É, um ainda tá, tá, tá, em, tá novinho ainda, mas já fez canto antes da muda também. E o outro também cantou antes da muda, já tá repetindo, só que o cara tá mexendo demais, bota uns pezinhos, alguma coisa, que ele é, ainda é, se perde, né? Mas o cara tá começando a puxar demais, rapaz. Em vez de deixar quietinho ainda para acabar de acertar ele, lapidar ele certinho, ele começou a mexer e tá pendurando pra lá, pendurando pra cá, e passa bem canto já. Chega uns 7, 8, 10 samaritá já, uma voz, porque o Santo Heleno tem uma voz burra. Mas ele Mas bom Sairimbão. Com não é ruim, não. E eu vou, é. eu vou esse ano aqui, então, esse ano aqui, eu acho que eu vou aproveitar ele também lá. Vamos ver. Vou criar aí uns poucos aí, eu, um pouco eu tô devendo pra turma também, ainda tenho que pagar a turma aí. Você <risos> e... tá devendo, senhor. e Um homem que nem você tá tô devendo. De... <risos> Então devemos uns aí que nem a senha eu não queria, o cara me trouxe, mas foi, foi, foi feito desse jeito, eu vou ter que acertar com o cara, né? A colega meu mesmo, é o Toninho aí, tem que pagar ele, mas assim mesmo. Olha só, pessoal, é, assim, vocês que estão aqui pelo YouTube, eu estou aqui com essa, com essa maravilha de pessoa, esse amado, o Brasil dos Curioseiros ama esse homem, está aqui do meu lado, ó tá aqui na minha frente, aqui, Roberto Conde, Roberto Choite Kondo, aí de Herculândia. É uma notícia que ele tá dando aqui, pessoal, que eu não gostei muito de ouvir, mas ele tá falando que tá parando aí com, com o criatório comercial, vai ficar como amadorista. Mas, olha, vocês todos sabem, vocês todos conhecem o grande homem, o grande criador que esse camarada tem. Ô Choite, fala para mim qual é as principais técnicas que você usa as principais técnicas que você usa para escolher um curiór bom e escolher um curió diferenciado. Você tem lá um curió bom, um mais ou menos, um diferenciado. Quando você fica sabendo que tem um curió diferenciado com alguém, qual é o critério que você vai lá e o que é que você faz quando você fica sabendo? Zé, primeiramente é a voz, né? Voz, andamento, melodia e repetição fica um pouco para trás, né? É, todo mundo hoje quer repetição. Mas só se for com qualidade, né? É, se não tiver qualidade, então você vai pegar um passarinho que repete muito, mas não tem as qualidades de voz? Então, principalmente a voz, né? Hoje, é o que está precisando, né, Zé? A voz, o andamento, a melodia, que está precisando hoje nos passarinhos. Você vai nos torneios hoje, não é igual antigamente, a voz está tudo fraca, nos passarinhos. Igual o Darcy falou, o Darcy lá de. Ah, o Darcy Marília também. O Darcy Botelho lá de São Paulo. Ele falou: ó, fui num torneio só, parei de ir, parei. Porque não tem passarinho para a gente escutar mais. Tá, tá difícil. Ele falou, parei Você vai achar a brigar, a brigar com os caras? Não vou. Você sempre embora, priorizou aí. a voz e... né, no pássaro, né? É, principalmente a voz, né, Zé? O, o Soberano, Melodia, o Pilão, o Zé Grandão. Eu comprei o Zé Grandão também. Tinha uma puta de uma voz, mas o passarinho não deu, não deu resultado. Eu vou fazer o quê? É assim mesmo. Você compra, não é todos que vai dar bom. Você compra talvez uma fêmea não dá resultado. Eu comprei várias fêmeas e não deu resultado comigo. Passarinho de fêmea boa, de qualidade, igual o Chão do Galo falou. Passou em três machos de, de, de qualidade. E não deu pau, manda embora. Não fica perdendo tempo, não, que não vai dar. É encher a casa. Só se for fêmea que, que cria, certo? Você virar, virar arma seca, que hoje também está difícil de arma seca, né? Né, Zé? Claro. está precisando de arma seca? Eu estou sem arma seca. Eu precisava de umas armas secas. O Garci ainda falou para mim, vem cá, buscar as duas. Ô, Xôte, é, o colega meu. Tá? explica rapidamente, porque a gente pode estar tá aqui com pessoas que não sabem o que, que é uma ama seca. O que, que é uma fêmea uma seca? Aham, uhum. arma seca. Vou explicar aí. Arma seca tem aquelas armas secas que você já coloca o fiote no ninho, ele já vai tratar e tem aquelas armas secas que elas botam você tira os ovos e você transporta o ovo bom, de uma fêmea boa, igual a 011 na época. Muitas vezes ela não deitava, já tinha... Teve uma temporada que ela botou 43 ovos. Ninguém não acreditou, né? Ninguém acreditava. Você está falando da ela estrela 011. Ovos. É. Aí tinha que colocar até em Canária para segurar os ovos dela. você passar nas armas cegas depois. É, teve umas que nasceu até em Canária e lá, e tinha que buscar. Tinha uns canaristas que criavam aqui e me ajudavam um pouco ainda na época. É... Mas é desse jeito, a armaceca é assim, tem que ter armaceca então, boa. Resumido, que cria... a, a, a fêmea que é chamada de arma seca é aquela fêmea que choca e cria filhote de outras fêmeas, né? É, é, é desse jeito, Zé. É desse jeito mesmo, Zé. É, mas tem que ser boa, viu, Zé? Aquelas que não arrancam a pena, que não mexem em nada, só serve para tratar. Aí a primeira que você faz, você joga lá, né? O shotinho. Saiu, saiu, desmamou aquela, você já põe a outra chorando. Pra você aproveitar. Pega as outras chorando.